Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava Mas não conseguiu ficar escondido Uma mulher que tinha uma filha com um espírito impuro Ouviu falar de Jesus Foi até ele e caiu a seus pés A mulher era pagã, nascida na Fenícia da Síria Ela suplicou a Jesus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 Palavra da salvação Glória a vós Senhor Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados Amém Irmãos e irmãs Nós estamos ouvindo ao longo desta semana a narração da criação e hoje nós vemos que Deus faz o homem e a mulher participantes de tudo aquilo que Ele criou para que estivesse em harmonia, conforme o sonho de Deus. E Ele então encarrega o homem de nomear as criaturas. Dar nome quer dizer responsabilizar-se por algo e por alguém dentro deste contexto. Muitos interpretaram a Sagrada Escritura quando ouviram que o ser humano deveria dominar todas as criaturas como se isso fosse sinônimo de exploração do meio ambiente, dos meios naturais, quando na verdade Deus fez o homem e a mulher para cuidar de todos tudo aquilo que ele nos deu como dádiva, como presente e para que nós também pudéssemos cuidar uns dos outros. É por isso que hoje, de uma forma simbólica, nós vemos que homem e mulher estão tão unidos que Eva é representada como aquela que é tirada da costela de Adão. Isso não faz da mulher inferior, pelo contrário, demonstra que homem e mulher são iguais e devem caminhar lado a lado, sobretudo quando são um casal, nenhum deve estar acima do outro e é justamente por isso que a costela que se encontra no meio do corpo, não é? hoje é é apresentada como um símbolo para lembrar que o gênero masculino e feminino tem que estar lado a lado em comunhão com Deus e cuidando de tudo aquilo que está ao seu redor, porque o próprio Deus cuida de nós. E a nossa fé, amados irmãos, deve nos inspirar a confiança de que o Senhor olha para nós e que ele também se inclina sobre aqueles que nele depositam a sua confiança. É o que nós vimos hoje neste encontro entre Jesus e uma mulher. Se na primeira leitura nós vemos Adão, de quem a mulher é tirada né, da, da costela, nós Enxergamos em Jesus o novo Adão, o novo homem, cuja esposa é a igreja. Somos nós. E Jesus hoje olha para esta mulher e a faz participante do seu reino. Porque o reino de Deus não se limita apenas a um povo específico de uma cultura. O reino de Deus é para todos aqueles que nele confiam e aderem a ele pela fé. Esta mulher, é, digamos assim, teoricamente não fazia parte do povo de Deus, a quem o Senhor havia se revelado primeiro, o povo judeu, o povo da promessa. Então, aos olhos de muitos, ela estava fora da salvação e também dos bens espirituais, destinados primeiramente a aos filhos, tanto é que ela, sendo cananeia, num território pagão, era vista junto com o seu povo como se fosse um bando de cães. Assim os judeus tratavam aqueles que não eram é, judeus e estavam nessa região. E na fala de Jesus, nós podemos até pensar que o Senhor está desfazendo dela quando ela suplica. Senhor, liberte a minha filha que está sofrendo com um demônio. Jesus diz que ele veio primeiro para os filhos, não é? E não para os cachorrinhos. Então Jesus usa até a expressão como aquele povo era conhecido como cães, não é? No diminutivo. Mas não pensemos que Jesus está querendo inferiorizar esta mulher, porque faz parte da pedagogia de Jesus despertar a fé nas pessoas. Em outros acontecimentos nós vamos ver que o Senhor fazia de conta que ia mais adiante, mas esperava um pouco. Por que, que Jesus fazia isso? Pedagogicamente ele queria dar uma lição, queria apresentar um ensinamento para os seus e nós não podemos imaginar que Jesus estivesse como que ignorando esta mulher, mas sim dando a ela a oportunidade de manifestar a fé. Sabe por quê? Porque para alguém como esta mulher, que não tinha nada, sendo pertencente a um povo que era considerado como indigno, até as migalhas eram preciosas. E ela surpreende Jesus quando ela diz que até os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa de seus donos, ou seja, não é que as graças que puderem alcançar a ela, por menor que sejam, por menores que sejam, melhor dizendo, serem acolhidas com fé. Jesus fica admirado com esta mulher que se torna hoje para nós. Exemplo de perseverança. De convicção. De confiança em Deus. Ela não desanimou. Ela nem sequer se ofendeu. Pelo contrário. É aquela que nesta ocasião. Com fé acredita no agir de Jesus. Ela não se inibe. E nem mesmo... Fica se considerando indigna, mas com humildade ela acolhe aquilo que Jesus tem a oferecer. E do tamanho da fé dela, à medida da sua confiança, o Senhor oferece a libertação da sua filha. Isso acontece sem que a sua filha seja trazida à presença de Jesus. Olha o poder de Jesus unido ao poder da fé. Jesus Alcança aquela jovem Pela intercessão de uma mãe que confia Quanto mais Deus pode fazer Por meio das nossas orações Até os momentos em que Nos sentimos impotentes Em que parece que Deus nos ignora E virou as costas para nós É preciso aprender com essa mulher Nós que somos filhos por sermos batizados Que o Senhor cuida de nós, devemos nele depositar a nossa esperança e confiança. Mesmo reconhecendo a nossa impotência e a nossa fraqueza, em muitos momentos como aquela mulher que fala com humildade, nós precisamos tomar posse daquilo que o Senhor pode conceder a nós, vida e uma vida em santidade. Todos são convidados a viver uma vida em Cristo. Se aquela mulher que era marginalizada e vista até de uma forma a não ser merecedora, recebeu algo de Jesus, quanto mais os filhos que assim se tornaram por meio das águas batismais, filhos de Deus, filhos da igreja, que somos nós. Portanto, meus irmãos... E minhas irmãs, diante das esperas daquilo que Deus está por fazer, que ninguém desanime, que ninguém pense que Deus é surdo às nossas preces, que ninguém nem mesmo dramatize, como se Deus estivesse esquecido de nós, porque aquela mulher não olhou assim para o Mestre, olhou para aquilo que ele poderia fazer, não olhou para o seu ego nem mesmo para o seu merecimento, mas sim para o agir de Deus. Confiemos, portanto, no poder do Senhor, por meio da nossa fé e saibamos que a nossa intercessão pode sim alcançar muitas pessoas quando tudo colocamos diante de Jesus. Vamos ficar em pé? E esse é o momento de intercedermos por todo mundo, pela igreja, pelos mais necessitados e por nós.